Olá, nesta videoaula vamos ver algumas possibilidades de como produzir e utilizar fotos nos materiais didáticos uh, usando tablets ou celulares. A primeira sugestão é fotografar ou usar fotos para mostrar uh, realidades diferentes do, do, local, do local onde vivemos. No caso aqui, um condor pousando nos Andes, é um pássaro que não temos no Brasil. A mesma ideia de mostrar contextos geográficos diferentes do nosso país, temos aqui a Geleira de Perito Moreno, localizada em Ocalafate, no sul da Argentina, uma paisagem totalmente eh, diversa da nossa, que é um país tropical, e não fica nem tão distante do Brasil. O professor também pode utilizar eh, foto para exemplificar e ilustrar aspectos históricos do país. Temos aqui casas do tempo do Brasil colonial, a rua, inclusive, típica. Esse local é Tiradentes, em Minas Gerais. Valorizar também a arte brasileira, aqui também, no período colonial, as obras do em Congonhas, Minas Gerais. E, claro, pode também sempre valorizar Uh, o que tem de histórico ou de interessante, diferente, na região onde vivemos. No exemplo, uma igreja da região central do Rio Grande do Sul, no município de Ivorá. Essa é igreja é de 1919. Outra aplicação do uso de fotos é sobre o meio ambiente. Ou mostrar realidades em que o meio ambiente está sendo agredido, ou também realidades em que está sendo preservado e que se preserva... Uh, aspectos relevantes. Temos aqui na foto árvores petrificadas é, do, de um sítio arqueológico no município de Mata, Rio Grande do Sul. Também na mesma linha do meio ambiente destacamos aqui o pau-brasil, que é a árvore que deu, originou o nome do nosso país e que no início os colonizadores quase que exterminaram esta espécie. Ainda sobre aspectos geográficos, mostrar realidades da região onde se mora. Temos aqui os campos no Rio Grande do Sul, onde existe produção de gado. O professor também pode utilizar para mostrar contextos sociais e econômicos. Aqui são os trigais, também no Rio Grande do Sul, as plantações de trigo, muito típica na região. E outra maneira de utilizar fotos é para fazer registro de trabalhos, ou trabalhos em andamento, trabalhos realizados, para ficar com até uma linha histórica, ou da atuação do professor, ou de períodos diferentes, e os alunos também, quando desenvolvem projetos, e fazendo o registro de todas as etapas do trabalho desenvolvido. Então, através desse mapa conceitual, que é sobre o uso dos tablets, num aspecto pedagógico pelos professores. Então, são várias sugestões. Destacamos aqui a questão da autoria e da autoria de fotos. Temos também áudio, vídeo e outros materiais. Mas, nesse momento, estamos dando ênfase para a autoria de fotos do, dos professores e também dos alunos. Até uma próxima.